Eu sempre acreditei que, que tudo era racional. Eu sempre acreditei que existiam metas e, e existiam resultados. Quando os resultados vinham, a felicidade vinha. E no campo do coração, eu, eu sofria diariamente. Eu não dormia, eu não conseguia trabalhar mais que uma hora no computador, por exemplo. Fui em vários médicos na época. Muitos médicos diziam que eu tinha dores crônicas, outros médicos diziam que eu tinha fibromialgia. As dores eram... não tem explicação. Na época eu já trabalhava no serviço público, eu fiquei 30 dias de licença de saúde, eu não sabia o que fazer, né? E isso começou a trazer um sofrimento muito grande em matéria emocional, um sofrimento muito grande em matéria física, aquilo era um desespero, entendeu? Um desespero. Era assim como eu me sentia, um desespero interno, né? Porque não eu não eu não via não via saída, né? Foi eu acho que em 2007 a minha esposa estava fazendo um curso de formação como terapeuta holística e eram dois professores, o Bruno de Mendes e a Patrícia Cândido, e ela falou rapidamente sobre sobre isso que eu tinha, né? E aí o Bruno disse, olha, pesquisa assim, assim, assim sobre a fita energética e e aí ela foi pesquisar, né? No início eu duvidei bastante, né? Porque eu pensei assim, como que uma uma, uma, uma simples planta vai poder me me ajudar tanto? Então eu disse, não, eu vou fazer esse curso. Talvez a minha maior insegurança tenha sido assim, será que eu vou conseguir entender o que está ali? Porque enfim, eu, eu sou da área, era e sou da área jurídica, eu não, não, não era da área de terapias, né? Quando eu percebi que começou a, a, a fazer efeito, assim, é, é como se o, enfim o mar tivesse se, se, se aberto na minha frente. Eu realmente fico emocionado assim porque era algo que eu vinha buscando, sei lá, sete anos, seis, sete anos, né? Eu, eu via que só melhorava. Insônia era algo todo dia, era diário para mim. E isso passou, eu comecei a dormir no, normal. E esse ano que eu fiz a fita energética foi o ano que eu tive uma maior conexão com o universo, com Deus, com, com as plantas. E isso para mim foi mágico, porque eu continuei eu mesmo fazendo na minha própria casa, no dia que eu quisesse, a continuar fazendo os tratamentos, né? E desde, desde então, faz vários anos, né? eu nunca mais tive nenhuma dor. Quando eu percebi que a fita energética começou a fazer efeito, foi sem dúvida o maior sentimento de liberdade que eu já tive toda a minha vida. Os meus pais, assim, foi algo sem palavras. né? Eles fizeram o que estava, até mais do que estava ao alcance deles. Eles fizeram o que tinham para fazer. Eu sei que para eles isso, isso mexeu muito, porque acho que ver um filho ser curado de algo que, que talvez outra pessoa teria que tomar remédio a vida inteira. Isso deve ser uma coisa bem, bem gratificante para os pais. Né? Nesses últimos anos a gente já utilizou a fitoenergética em dois gatos nossos. A Deva, que teve, teve câncer. A médica deu 90 dias para ela só já faz dois anos e ela continua aí, e a própria veterinária disse, eu não sei como é, o que vocês estão fazendo lá, né? que, os, que os bichos de vocês estão recuperando tão rápido. A né? fita energética pra mim ela foi o maior portal de autoconhecimento, a maior, o maior acesso de autoconhecimento que eu tive até hoje na minha vida. Depois da fita energética, eu passei a ter as respostas, e isso passou a me dar um, uma outra vida, uma outra certeza, uma outra liberdade.